O machismo é tanto na nossa sociedade e também a, o preconceito que não concebem ter uma mulher na presidência. E aí, ao invés de ter argumentos políticos, argumentos que dá para se debater, muitos abaixam o nível. E isso não fazem com homens normalmente não, fazem com as mulheres, por uma presidenta ser... É, xingada, como está sendo xingada a Dilma, é sinal desse machismo claro, né? a forma é, de, de ser tratada com palavrões, com caricaturas que possam é, difamá-las, né? adesivos para carros, também a revista Época, recentemente, dando essa conotação, uma revista que deveria ter respeito a quem lê. né? Mesmo que não fosse uma revista que respaldasse o governo, mas tivesse respeito aos seus eleitores, às suas eleitoras. Então, para mim, isso é nojento, isso é falta de argumento. E está em jogo também um golpe nos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, das mulheres, dos negros, da população LGBT, dos mais idosos, dos mais pobres. Por isso estamos aqui e vamos estar todos os dias nas ruas e nas redes para dizer que impeachment sem crime é golpe. E não vamos permitir que depois de tanto tempo lutando para ter uma mulher na presidência, tire essa mulher sem ter substância, sem ter algo concreto, constitucional, que possa colocá-la realmente fora do governo. Viva a democracia! Viva as mulheres!